Seis mulheres são vítimas de feminicídio a cada hora no mundo. No Brasil, a cada segundo, uma mulher sofre algum tipo de violência, assédio, ameaça, agressão física ou sexual. Se você se encontra nessa situação, denuncie. Diz que Polícia Civil, Polícia Militar ou Ligue 3521 2086 com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Não se cale. Você não está sozinha. Câmara de Alta Floresta. Trabalho e transparência.